E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online Vocês me pedem aí para me trazer vídeo de GTA Online, ai de nada Negócio só de mod, de mod, de mod, traz GTA Online Bom, tá aí o um vídeo de GTA Online no estilo do canal, certo? E hoje galera, eu vou mostrar para vocês as minhas propriedades Ou melhor, todos os veículos que eu tenho dentro do game Inclusive galera, em breve eu vou fazer um cálculo De quanto que eu já gastei dentro do game, certo? Dentro do jogo, quantos dólares que eu já gastei aqui dentro do jogo E é, eu irei somar aí o quanto que eu gastaria de reais para comprar tudo o que eu tenho aqui Então vai ser um vídeo... A parte, né? Mais pra frente eu vou, ter, vou fazer, porque vai gerar um, um tempinho aí pra calcular esse valor. Inclu inclusive você pode até calcular mais ou menos aí quanto que eu gastei aí em dólares pra ter tudo isso daqui. É, quem joga GTA tá meio por cima aí dos valores. Eu vou começar aqui pelo hangar, mas depois a gente vai pra, pra garagem de 60 carros. 60 carros, cara? É 60? Eu não lembro, velho, se é 60 carros. Bom, eu vou mostrar todos os meus veículos para vocês e depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as propriedades Aí calculando tudo que eu gastei Bom, aqui no hangar eu tenho esse avião, eu não vou lembrar muito bem o nome Mas é um avião de quase 6 milhões é, de dólares dentro do jogo é, até, Ele é até legal, ele é muito lentão, mas assim, se você tiver dinheiro para gastar, tipo aquela quantia ali ó Compensa você comprar, certo? Lembrando galera, se você tem problemas aí com dinheiro E talvez não tenha tanta grana para comprar o dinheiro lá da Rockstar Que 8 milhões custa 200 reais Só isso, 200 reais, é isso moleque, meu Deus do céu Bom, vai lá na Shake Mods, resolve o seu problema Infelizmente ainda não tem para Playstation 4 e Xbox One Mas se você joga aí no PC e nas antigas, né? Playstation 3 e Xbox 360 você pode upar a sua conta. Então tá aí na descrição você ir lá ver qual o melhor valor e quantidade de dinheiro que você precisa, compra, entra em contato com o pessoal lá, e eles vão dar um atunado na sua conta. Então esse aqui é o primeiro avião. É, todos os aviões não cabem aqui no hangar. Ó, tem esse outro aqui, ó, que assim, como eu disse, né, se você tem dinheiro, é até legal você ter, né, ele na sua na sua garagem, no seu hangar. Temos esse rosinha aqui ó, que é considerado aí um dos melhores para você dar aquela trollada na sessão Ele tem uma mobilidade muito boa é, Temos esse aqui que é um avião é, que foi baseado aí no Tucaninho da Força Aérea Brasileira É um aviãozinho aí legal Galera, se o áudio não ficar muito bom, acho que vai ficar bom sim porque eu não tô nem gravando Com webcam, porque o Playstation 4 Ele tá instalado na TV Eu, te, eu tenho que fazer mó gambiar aqui Pra poder usá-lo Ó, temos aqui Esse outro avião Aqui, é... Seguinte, eu acho que eu vou ter que recuperar Um avião aqui, velho Se eu não me engano, acho que eu vou ter que recuperar Pera aí, ó, tive que recuperar esse avião Ó, um aviãozinho legal aí Dessa última atualização Temos ele aqui também e o que você não tá vendo aqui Ele tá nessa opção aqui, ó Praticamente eu tenho todos os aviões que foram lançados A Ultraleve, o Cuban 800, o Alpha Z1 e o Havok Eu acho que é assim que se pronuncia Dá pra gente colocar ele aqui Olha ah lá, se colocar um sai o outro, né? Aí não, não tem muita graça o hangar é muito pequeno, né, pra tudo. Ó, vou colocar ele novamente. Então, esses aqui são os meus aviões. Vamos lá pra garagem mostrar pra vocês os carros. Bom, galera, aqui na nossa garagem bolada é três andares. Acho que é 30 carros. Eu falei 60, mas é... Tri... Não, é 60, cara. É 60. Caraca, sei lá, eu tô perdido. Faz tanto tempo que eu não, não mexo nisso aqui que eu tô meio perdido. Bom, seguinte, temos aqui... O, o primeiro andar galera, são só para motos, então eu vou colocar aqui em primeira pessoa, para mostrar para vocês as minhas motos E o último vídeo que eu fiz, é, que eu gravei aqui, alguns de vocês me elogiaram aí pela maneira de customizar os veículos Então, muito obrigado aí, eu tenho um gosto bem diferente, eu não gosto muito de... de... Colocar muitas cores e neon em todos os carros Eu acho muito zoado botar neon em carro super Sei lá, não gosto Então, ó, temos aqui a nossa Bat isso, isso aqui, ó como que ela tá, a customização dela Temos aqui outra motica Eu não lembro o nome da bichinha Mas olha aí a customização dela Verde com preto, ficou legal Temos essa outra motinha aqui Que ficou ali no estilo da, da Bat Mas tá bem da hora essa motinha aqui Bonitinha, né? Temos a show Drag. Olha aí a customização da bicha. Ficou show, né, moleque? Fala aí. Temos aqui a querida Chutarinha. Galera, só pra avisar, isso aqui é a garagem minha garagem do Playstation 4, tá? Aqui o que eu tenho mais dinheiro. Temos essa moto aqui, que é uma moto muito ruim, muito fraca. Mas ela é customizada lá no Bennis Então, pra deixar ela doidona. Então essas aqui é no primeiro... No IA Vamos aqui para o Como é que é o nome desse lugar aqui O IB Aqui temos aquelas motocas manerona que ninguém usa mais que é bonita que é... A customização é bem legal Temos essa daqui toda enferrujada Né Essa aqui veio na DLC das motos Das bikers Temos essa daqui ó Olha só a customização como tá da hora Esse verde com azul ficou bem legal temos essa outra moto aqui, que é cara pra cacete, tem essa caveira, certo? Acho que essa moto ela veio com um especial de Halloween do ano passado, se eu não me engano. Temos aqui esse triciclo, bem legalzinho aí também, com essa temática dos Estados Unidos. Temos essa moto aqui, que na minha opinião, entre elas, é a mais legal, da bacana, da hora, de, de bom. É a mais bom, de bacana, de legal. <risos> Eu gosto muito dessa moto, acho ela bem da hora. É uma Harley, né, na vida real. Eu se eu tivesse grana eu compraria uma moto dessa. Temos essa daqui, ó. Temos. Temos essa moto aqui, certo? Não tem muita variedade de moto para encher uma garagem, então a gente tem que colocar as que tem, né? Pelo menos dá para customizar elas bem legais aí. Vamos aqui para o IC, é o IC Ó, temos esse triciclo, é não, não é triciclo, é quadriciclo, temos quadriciclo, temos essa moto que eu gosto muito dela pra fazer skill test, quando eu jogava skill test eu sempre jogava com ela, ela é muito boa. Temos essa moto aqui ó, que me lembra bastante uma Falcon, eu gosto muito dessa moto, eu acho essa moto bem da hora, tipo quando eu tô de bobeira e vou pe pedir uma moto eu sempre peço essa galera, eu gosto muito dessa moto cara, eu acho ela da hora. Temos essa moto aqui, ó, que é uma moto da Segunda Guerra Mundial, parece, né, pra, pra cacete. Mas ela tem uma customização bem legal. Dá pra você deixar ela igual a moto do Capitão América, tá ligado? Primeiro filme lá do Capitão América. Temos a Electro, que é uma moto que tem turbo, né. Ela tem um turbozinho, não sei se vocês são dessa época aí, dessa DLC. Ela deve ser bem antiga, mas ela tem um turbozinho. Temos aqui a, a Akuma. Que é uma das melhores motos aí. Ó, a moto, uma das motos mais rápidas do jogo também. Olha a customização dela. Como eu deixei. Preto fosco com laranja. E temos aqui a Rakoshow normal. né Racolchou, show Que é uma moto aí que a galera gosta bastante de fazer stunts. Bom, essa aqui é a minha garagem só de motos. Vamos para a garagem só de carros supers. Bom, aqui na garagem de carros supers. Temos aqui a querida Bugatti. O Adder. Nessa tonalidade aí, marrom Eu busquei essa cor aí Que tem um Bugatti que é dessa cor Que se eu tivesse grana, eu compraria Um marronzão desse jeito aqui Temos esse carro aqui Que eu não lembro muito bem o nome, ele tá conversível Mas ele tá customizado Na minha opinião, bem legal Customização dele Olha aí Temos aqui o Nero Alguns nomes eu consigo lembrar Esse Nero aqui é o modelo normal, né eu acho que lá em cima tem um modelo bolado dele, que é aquele de corrida. Acho que esse aqui é o Tempesta, se eu não me engano. Ou... Não, não é o Tempesta, é o Reaper. É o Reaper. Se eu não me engano, esse aqui é o Reaper. Que é um carro ruim pra cacete, mas é bonito. Temos ele aí, ó, pretão. Temos o querido XF, que foi a lenda das corridas por muito tempo. Olha aí o XFão. Olha a cor que ele tá. Rodinha cromada e pá Da hora, né Eu acho que a Rockstar deveria trazer mais modelos desse carro Que o modelo desse carro na vida real é muito da hora, mano Temos aqui o um novo carro, o Ciclone Que é um carro elétrico Olha, já entrou aqui na minha garagem Que é um carro novo aí, né, o último que saiu Olha aí a customização dele Combinação de vermelho aí com, com prata É um prata chumbo Vermelho ali dentro também Bom, esse aqui é, é o primeiro andar Vamos para o segundo andar, galera Ó, aqui no segundo andar Temos novos carros Então quem viu o último vídeo que eu trouxe da garagem Não tinha esses carros aqui ainda, ó Eles ocupam o lugar dos, dos barrelinhas que tem Super Esse aqui é um simbolismo, uma Ferrari É um grote temos aqui o X80, que vocês conhecem, tá aqui no estilo Tron, ó. Eu não troco essa roda. Temos aqui o Rei das Corridas. Ele tá com essa cor prata e preto. Temos aqui o T20, que é um carro da hora também. Gosto desse carro. Eu deixei ele tipo na McLaren P1. Certo? Temos o entornão, antigão pra cacete. Tá nessa cor aí, simbolizando o veneno, que saiu só três modelos. Comemora aí o aniversário da Lamborghini, saiu no modelo branco, prata e vermelho. Não, é branco, vermelho e verde. Temos, esse aqui é o Tempesta, né? Quadradão esse carro. Temos esse outro carro aqui, que eu não lembro o nome dele. Mas é um carro super, a galera não gosta muito, mas tá aqui na garagem. Vamos para o, o último andar, que acho que o último andar, galera, se eu não me engano, ele, ele tem alguns carros, tipo de corrida. Ó, temos esse carrinho aqui, legalzinho, certo? Temos esse outro aqui, o Wagner, olha aí é o Wagner, bonito também. Carro novo, né? Então isso aqui tá tudo atualizado. Temos esse carro aqui que já tinha do último vídeo, né, o Nero, ó a customização do Nero. Temos esses daqui que saiu naquela DLC de corrida, ó, pra fechar aí com os carros supers que tem essa customização aí de, de corrida, certo? Então galera, vamos para o terceiro andar, beleza? Lá tem os carros que, na minha opinião, são os mais da daoras do jogo, velho. Tipo, você não acaba usando muito, mas na minha opinião, questão de customização e os caramba, eles são os mais legais aí. Então, bora lá. Bom, os próximos são esses daqui, ó. Só os bolados são os que eu mais admiro e mais gosto. Vou tentar mostrar de uma maneira bem rápida, tá, galera? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem esse donkey, que eu acho que a Rockstar deveria trazer mais carros nesse estilo. Só que não assim antigão, mas com uma customização mais nova Esse carro aqui eu não sei porque tá aqui Provavelmente eu acabei é, colocando ele sem querer no lugar de outro Mas provavelmente um carro mais da hora aqui Tem essa minivan, legalzinha Sistema de som, ó Esse sistema de som eu já testei, é funcional Esse carro aqui eu me amarro nele, gosto dele pra cacete Eu acho que a customização dele ficou bem da hora temos essa vanzinha aqui também, que é louca pra caramba. Não tem um sistema de som ali atrás, ó. Sem dúvida nenhuma, as melhores customizações de carros. É aquele ali, galera. É que infelizmente eu andei colocando alguns carros aqui e eu acabei trocando sem querer, tá ligado? Mas não era pra ele estar ali, não. Ó, Mais customização diferenciada aí, ó. Se liga. Eu vou tentar passar rápido aqui, porque... Tem mais carros, velho. Tem muito mais carro, ó. Olha esse aqui, o vuduzão. Ó a rodinha dele. Show. Ó, tem esse daqui também. Eu gosto desse carro pra caramba. Acho que ele fica da hora nesse estilo aqui que eu deixei. E tem esse todo rosinha, né? Olha aí. Mas ele tem uma customização bem legal que dá pra você... Deixar ele bem diferenciado. Então bora lá para o último andar. Depois a gente vai para os blindados. Que tem aqueles carros blindados. E para os especiais. E a gente finaliza o vídeo. Ó, temos essa Porsche aqui. Que simboliza uma Porsche. Que é o Comet, né? Retro. Ficou bem legal. Ó. Olha a customização que eu usei. É um dos carros que eu gosto bastante. Ó, tem isso daqui que... Ele faz referência ao carro do, do Run É, Run? Run? Run? Acho que é Run, né? Que é aquele japonês lá que morre no desafio Tóquio você Pode ver Bem parecida essa customização Temos esse Que é o meu Skyline, né? Dá pra você deixar ele igual ao do Brian O'Connor Mas eu deixei ele nesse estilo aqui, ó Olha só como que ele ficou Legal Todo pretão, fosco, roda preta Ficou louco demais esse carro, velho Na moral temos esse carro aqui, ó, que é o Karim Sultan, eu deixei ele no estilo rally tá ligado? É, ele lembra muito aquele, uma lenda do rally aí que eu não lembro muito bem o nome, mas ele usava um Subaru azul. Acho que esse cara até morreu e eu deixei ele nesse estilo de rally mas ele dá, dá pra você deixar ele de outro jeito também. Dá pra você deixar ele igual um do, do filme também, Desafio em Tóquio. E tem esse outro carrinho aqui que é customizado na Benes. Dá pra você deixar ele com essa customização bem diferenciada. Olha só, galera. Legal, ele tava rosa, mas eu deixei ele assim nesse estilo. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os meus carros blindados. Que é os de. São os carros que veio na atualização militar, né? Então bora lá. E aqui, galera, fica os meus blindadões, os meus veículos aí de guerra. Tem aqui, ó, esse caminhão, boladaço, full customizado. Temos aqui o pickup Insurgent, também, ó, full, full customizada. Temos aqui o Night Shark, eu acho esse carro muito da hora. Temos aqui o Tampa, armado. Eu sempre deixei ele assim com essa camuflagem... Verde, claro, com verde escuro Temos aqui a Karim Rebel também Full customizada Temos o APC aqui, que é um carro anfíbio Veículo anfíbio aí, da hora pra cacete Temos aqui esse ardente que tem uma metralhadorinha ali Ele entra nessa, nessa garagem aqui por questão de, de ele ter essa arma aí no bico temos aqui o Batmóvel, que também é um carro que tem míssil, metralhadora e foguete. Da hora. Esse buguinho aqui bolado, que é mais um carro militar. E o um antigão um Insurgent aí, que não sei porque não houve uma customização para ele. Hashtag chateado. Esses são os meus veículos militares aí. E galera, por último eu vou mostrar pra vocês aquela garagem especial onde fica o Rocket Voltic. E aí a gente finaliza o vídeo. É, não estou mostrando aqui os veículos que ficam na Pegasus. Como a, lim a limusine com, com torreta e outros veículos. Eu tenho que parar aqui para dar uma, uma melhorada. Porque eu, a, na garagem das motos era para estar tá a moto foguete lá. opressor E eu, eu tenho ela. Só que está naquela garagem das motos. É, tem umas motos repetidas lá. Que é aquela garagem. Dos bikers né Onde você faz aquelas missões dos bikers E lá tá o opressor Então eu tenho uma moto foguete sim Que é um dos veículos mais da hora do jogo Então vamos lá mostrar os veículos especiais pra vocês Por último Vou mostrar pra vocês onde ficam os veículos especiais Será que eu tenho todos? Não lembro se eu comprei todos Mas temos aqui o Blazer o Aqua Temos aqui O Runner 2000 Se eu não me engano o nome dele temos a Karim, que anda na água, certo? Temos o Bicudinho, que é aquele caminhão que sai rebocando geral. Temos aqui o Rocket Voltic e o carro rampa. Faltou, eu acho que eu não cheguei a comprar esses veículos aqui, ó. Eu nem lembro se é aqui que compra, na moral. Eu acho que é aqui que compra, ó. Pra preencher, vou até comprar aqui Ó, esse aqui Ah lá, não tinha E esse Daqui, ó Que é esse caminhão Cadê? Tá aqui É o que faltava, garagem Meio inútil, né? Bom pessoal, então isso é o vídeo. Sempre quando sair novos veículos, eu dou uma atualizada aí. E trago pra vocês o, a garagem atualizada. Então isso aqui são tipo 80% dos meus veículos. Faltou o opressor que está naquela garagem das motos. O é, que mais? Acho que só, mano. Tem uns veículos antigos também que eu poderia fazer. Eu tenho três apartamentos. Eu poderia colocar. Esses veículos antigos tá? esses esportivos clássicos ali Mas aí dá muito trabalho Comprar, tunar E... Eu... No próximo vídeo aí eu bolo direitinho Pra vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo Mas quem assistiu até aqui, tamo junto Obrigado galera por assistir, até uma próxima E fui!